Agora a gente não pode mais ter dúvida que o Godzilla vai estar sim no filme Godzilla vs Kong, porque foi liberado um boneco que mostra o visual completo do Mechagodzilla. E fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir esse visual e entender muito mais coisas que vão rolar no filme. Fala Jovem Herói, aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e você tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. E de todos os filmes que vão estrear esse ano, um dos filmes que eu tô mais ansioso e mais animado para assistir é o filme do Godzilla vs Kong. Esse filme vai marcar o segundo encontro entre essas duas grandiosas e poderosas feras. E eu já fiz até um vídeo aqui no canal em que a gente conseguiu simular quem venceria esse combate no nosso vídeo, fazendo a nossa batalha mortal de quem seria o grande vencedor entre uma luta entre o Kong e o poderoso Godzilla. E você pode assistir esse vídeo clicando nesse card que tá aparecendo agora na sua tela. Mas o filme também vai esconder um outro inimigo, até porque a premissa que vai ser baseado no filme do Godzilla vs o Kong não é um spoiler pra ninguém o que eu vou falar aqui, pois os dois personagens vão lutar entre si. E no final de tudo, eles vão se unir para deter uma ameaça em comum. A chegada do poderoso Mecha Godzilla. O governo vai tentar desenvolver alguma arma para tentar conter o poder do Godzilla. Já que em dois filmes a gente conseguiu ver que ele é de longe o monstro mais poderoso que existe em todo o monstroverso. Então, se o Godzilla tentar um dia se rebelar contra a raça humana, não iria sobrar nada para ele tentar lutar contra. Todos nós seríamos incapacitados e derrotados com extrema facilidade. É por conta disso que o filme vai trazer o Kong, e mais do que isso, que vai ter o desenvolvimento de uma nova arma, a chegada do Mechagodzilla. A gente vê o Mechagodzilla no trailer em dois momentos. No primeiro, quando tem uma escadaria e várias pessoas correndo, e o segundo momento, é quando atrás de um painel de um homem, a gente consegue ver uma estrutura robótica sendo formada com um visual extremamente semelhante ao do Godzilla. Mas agora a gente teve a real forma de quem vai ser esse personagem e como ele vai ser introduzido. Isso porque a empresa Funko Pop, que faz vários bonecos, acabou de anunciar uma versão do Mecha Godzilla para o nosso filme. Então, sim, agora é sem sombras de dúvidas comprovado que a gente vai ver o um Mecha Godzilla no filme Godzilla vs. Kong. Eu fiquei muito animado de ver isso e, sinceramente, eu estou muito ansioso para ver esse combate. Esse visual, é, para mim, é sem sombras de dúvidas o melhor visual do Mecha Godzilla até hoje. Porque ele é tanto parecido com o Godzilla, como também com o Mecha com um robô ao maior estilo Megazort. E a batalha entre esses dois personagens, com toda certeza, será lendária. Mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Mechagodzilla, esse personagem que vai estar sendo introduzido aí no filme Godzilla vs Kong, ao nosso novo monstro verso, clica nesse card que tá aparecendo aqui na nossa tela que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo em que eu falei um pouco sobre quem é o Mecha Godzilla e porque ele é uma grande ameaça a ser enfrentada e combatida pelo Kong e pelo Godzilla clica aqui embaixo no botão do like e não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para que você não possa perder nada. A gente se vê na próxima, um duplo H pra você e um escataplasta, jovem herói. Valeu por ficar até aqui.